Pessoal, boa noite. Todo mundo está ouvindo bem? Tranquilo? Tá. Meu nome é Israel. Eu vou apresentar para vocês hoje uma, uma parte de um projeto, tá? Utilizando árvores decisórias e floresta aleatória, certo? Tá. Então, basicamente, tudo vou o assunto, falar da árvore de decisão, que é importante para a floresta aleatória, não é à toa que é árvore floresta, né? bagging, assembly e alguns extras, se possível, certo? Bom, o que eu acho interessante nesse método, é, na área de Ciência de Dados, é um método interessante do ponto de vista da informação, tá? Não que outros também não, não tenham ganhos de informação, é que esse tem um foco específico no ganho de informação, certo? Então, a gente lida direto com, com, com os dados, né, com a separação dos dados, e, ou seja, não é um, um método de, uh, de força bruta ou alguma coisa um pouco mais automatizada, não. É, automatizado é, é que eu acho interessante uh, pela generalização dos dados, certo? Bom, uh, eu trabalho na DBC Compa, e lá nós vamos desenvolver uma, uma biblioteca tá, para utilizar o método Rando Forte, que é aleatória. Para rodar no, no sistema uh, do Lego Graph. Tá? Só que para chegar nele, eu fiz o seguinte: primeiro eu, dei, eu pesquisei, para entender o que era a árvore de decisão, então floresta aleatória, e desenvolvi em Python. Depois eu desenvolvi isso em Lisp. Tá? Por quê? Porque eu sabia nem, não sabia nem Lisp, nem árvore de decisão, nem, né? então não vou juntar coisas que eu não sei. Pega uma uhum. coisa que eu não sei junto com um Python que eu sei e eu consegui tá? então, basicamente isso. Então isso é um laboratório tá? Então tem algumas especulações, tem alguns resultados interessantes E o objetivo final é a construção da biblioteca tá? Mas basicamente é, eu, eu, eu comecei pela dissertação De doutorado do Gilles tá? No final tem os links tá? No final tem tudo, todos os acessos para vocês darem uma olhada tá? E O meu objetivo aqui é tentar passar um pouco mais conceitual, tá? não vou me, me aprofundar muito na parte teórica, passar algumas noções que eu achei interessante durante o trabalho, tá? que eu acho também interessante passar adiante, ou seja, você, alguém não conhece a de decisão, não conhece classificatórias, então eu acho que tem algumas coisas que eu acho interessante de passar para agilizar até o processo de busca de informação, de procurar fontes confiáveis até, e pegar um exemplo de, exemplo de implementação aqui, que são na verdade pox, né? assim, são, são protótipos, então aqui não tem uh, nenhum software de produção, então é bem, a ideia é ser bem didático. Tá? Então basicamente, tá, eu já falei fazer. Bom, uh, a de decisões uh, pode ser utilizada para classificação ou para regressão, tá? o que é interessante é que uh, quando, a gente, quando temos que lidar com filtros, com características, ou seja, parte dos dados é numérico e categórico, ou seja, misto, é uma forma diferente de tratar cada um. O ideal é que todos sejam categóricos ou todos sejam números. Então, eu reduzo a, a complexidade e acaba facilitando, inclusive, a implementação. Tá, então, mas se eu tenho numérico, eu tenho numérico. Como é que eu vou transformar isso em categórico? Então, durante o desenvolvimento desse trabalho, eu fiz Uh, tem formas bem simples de transformar de numérico para categoria, De categoria para numérico E tem uma que eu desenvolvi Que é a quantização no espaço das fichas, Que é semelhante à quantização de cor Na imagem Quando a gente reduz a quantidade de cores Só que não no espaço da imagem No espaço das futures tá? Eu comento isso em tempo Eu vou mostrar só a parte de classificação tá? Mas a regressão é muito semelhante É muito parecido Tá, e funciona muito bem também. Isso então, agora nós vamos para o Júpiter. Desculpa, aqui mouse aqui, mouse ali. E agora a gente nesse cara aqui. Tá? Aí ele diz para visualizar. Muito bem, vamos visualizar isso, tá? Tá, o que, que é isso aqui? Tá? Isso aqui é o census, dá uma base de dados, de inserir, tá? e basicamente é o seguinte, eu tenho o meu target, qual é o meu target? Quem ganha acima de 50 mil dólares por ano e quem ganha abaixo de 50 mil dólares por ano. Duas bases certo? Tranquilo? Então eu tenho... Pessoas, cada pessoa, 14 informações sobre ela 13, desculpa E eu quero, o que eu quero prever, o que eu quero classificar Se ela recebe mais ou menos de 50 mil dólares por ano tá? Então, aqui Então aqui tem a base toda tá? Quem recebe acima de 50 mil dólares e quem recebe abaixo tá? Talvez vocês já tenham visto isso aqui Alguém já viu isso aqui? Esse, esse software aqui? É muito interessante porque não é só com esses dados, tá? Ele tem, é, um, é um código Python bem simples, tu utiliza os dados que tu quiser e consegue gerar isso, tá? Ah, mas o que é isso? Bom, vamos ver. Então, eu vou fazer o seguinte, o que eu tenho aqui de informação? Eu tenho idade, ganho de capital, perda, cidade, nível educacional, horas trabalhadas por semana, ocupação, raça, sexo. Uh, tipo de uh, profissão, work class Eu não sei exatamente qual é a profissão Mas seria a profissão né? É Então, vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui, aqui, aqui Vamos fazer o seguinte, vamos pegar sexo E separar Tá, tá. Não é muito interessante né? Não me Não me dá um ganho de informação Real visível, né Então vamos botar Uh, status matrimonial, tá? Ou melhor, vamos botar idade. Idade é sempre um clássico, né? Tá? Então eu tenho, tá, isso aqui também espalha muitos dados. então vamos pegar mais uma divisão e vamos colocar o status matrimonial. Certo? Olha que interessante. Já começa a ter uma um de informação, você seja, começa a identificar Quais características consegue separar um pouco as classes, certo? Como assim? Aqui, os casados, né? Os casados, está misturado, mas pelo menos os que nunca casaram têm a probabilidade maior de não ganharem uh, acima de 50 mil dólares. Então, vocês concordam comigo? Espero que sim que ao olhar eu começo a ter um ganho de informação. Eu, eu, eu reduzo, na verdade, a mistura da a, a confusão, que seria entropia. Então, nós vamos utilizar o termo entropia. Entropia significa desordem. Então, quando eu, eu diminuo a entropia, eu ganho informação. Tá? Vamos usar isso como sinônimo. Certo? O que, que eu posso fazer? Para ter mais ganho de informação, bom, vamos escolher um outro aqui que idade, que idade não foi muito interessante. Então nós vamos pegar, por exemplo, ocupação. Ocupação já um pouco diferente, né? Ah, não está nos dando, vamos pegar então nível educacional. Também não está, não parece ter muita diferença. O que, que a gente percebeu? Possível que idade não dá muita informação. E situação matrimonial dá. Dá um pouco mais de informação. Tá. E o que, que seria isso na prática? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou quebrando mãos Como se eu ficasse criando, pego primeiro, vejo o tipo de escolaridade. Tá. Aí agora eu vejo a situação matrimonial. O quadradinho. Por exemplo, caiu aqui é esse aqui, que é subpolt, e nevermind né, nunca casou e alguma escolaridade ou seja, eu já posso se eu pegar e dizer, não, é ganhar menos qual é o meu erro? probabilisticamente falando, é baixo? É baixo então aí eu tenho, claro, 0.9 de acerto aí aqui não, aqui eu tenho 60 tá. então, essa é uma ideia fundamental para fazer a árvore crescer. Então, para cada quebrada que eu dou, é um ramo da árvore. Certo? Tranquilo, pessoal? Tá, então, nós vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Tá? E que base é essa? Tá? Uh, eu tenho a base de treino que eu carrego aqui. Tá? Pessoal, isso aqui tem Eu no final tem um QR Code com um link. Tá? Então, fiquei tranquilo para anotar depois, de Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho 30 mil amostras para treino 15 mil para teste Certo? Eu fiz questão aqui só de separar Então a razão tem uma, uma, uma proporção que não é igual a cara, tá Isso aqui também é importante a gente observar tá? Aqui é um exemplo de algumas amostras Certo? Então eu tenho a idade, o class, educação, Algumas coisas que eu não sei né? Uh, enfim. Tá? Então, basicamente, a gente pode ter dois critérios, tem vários, tá? mas dentro do foco em formação, eu vou citar esses dois, que é o índice de Gini e a entropia Chama. Tá? Basicamente, as duas equações são muito parecidas. O, a cara dá são muito parecidas. Uma é, é, é uma curva, certo? E a outra é um triângulo. Tá? Uh, o efeito prático depende dos seus dados, tá? eu, geralmente eu utilizo charme, tá? que é a ideia de entropia, tá? tanto um quanto no outro eu busco ganhar informação, tá? mas vamos focar no charme, entropia, então o que eu quero? Eu quero reduzir a entropia, que é a desordem dos dados, certo? Então, vou calcular a entropia total do sistema. Ah, acho que eu vou ter que fazer um detalhezinho bem rapidinho, pessoal. É porque o Markdown não apareceu ali. Mas no site aqui é aparece. Então bem rapidinho, tá pessoal? Olha que bonitão ali, né? Parece minha cara de e olha que isso vai sair na gravação Vai sair na gravação, ah é verdade Desculpa <risos> Esqueço que está gravando Eu vi a minha última apresentação Aquela com um monte de cálculo tensorial. Muito bala, muito legal Entendi porque alguns adoraram Tá Aí, então Eu tenho 0.8 de entropia Do total da minha base De treino ah, então, o que eu fiz aqui? Eu calculei a entropia com foco na classe de todo o dado. Certo? certo? Se eu pegar... Aí ah, eu tenho essa função que me calcula a entropia total, tá? Então, eu tenho três funções aqui que fazem o quê? Tá? Primeiro, calcula a entropia dado uma filtro. Então, eu entro com um tipo de dado e ele vai calcular a entropia no caso de numérico ele vai, ele vai quebrar, ele é binário, tá? é maior ou menor, então, ali, no, no.. vamos pegar aqui a entropia de 8, 8, 8 87%, idade 30, o que, que ele faz na prática, ele pega a idade, aqui, idade, idade, idade, idade, idade, bota aqui, apagador, aí, é isso que ele faz, tá, claro, salvo aqui que ele dividiu abaixo de 53 de e acima de 53, de 13, é para baixo e acima de 53, tá? No caso aqui seria 30, desculpa, lá na, na, na, na quebrada, tá? Ele quebra perdão, então quer dizer que uh, para a, a future idade, a menor entropia, tá? na verdade seria a maior, a menor, a maior entropia tá? então ele sempre pega o maior por uma questão de, de estabilidade do método tá? então ele, vai, ele separaria a base de treino em duas bases de treino quem tem mais de 30 anos quem tem menos a entropia desse novo sistema dessas duas novas bases seria de 87 então eu aumentei a desordem do sistema isso não é legal se eu escolher sexo eu quebro a minha base de treino em masculino e feminino. Qual a nova entropia? De 77. Houve redução da entropia? Houve. Teve grande informação? Teve. Então o que, que eu faço? Eu escrevi. Digo. A gente uh, otimiza, né? então, no caso, para futures uh, não numéricas. Tá? Por isso que tem essas três funções, essa que separa em numérico não numérico. E isso aqui é importante tá? mostrar para vocês que é, eu tenho um custo bem maior para avaliar filtros numéricas, tá? então vou manter isso em mente, tá? então ele procura future de, as FUTURES de menor entropia, e no caso ele achou capital loss reduz para 0.08, tá? separando a base de dados em duas, cap, a perda de capital de 155 para cima para baixo, certo? tranquilo, isso é uma ramificação que ele faz, isso aqui é uma só, tá? então quebrou a base de treino em duas, para cada base de treino, agora, eu faço isso de novo, para cada base, e assim vai indo recursivamente, certo, criando no caso uma árvore, né? certo, tá, a função que seleciona a menor, tá? então ótimo no critério de maior ganho de informação, e é como eu falei, e se fosse sexo ele separaria, tá? Então, vamos construir a árvore. Então, essa parte não pode construir constrói a árvore, tá? Ah, ela tem é, paradigma funcional, tá? Então, eu chamo a própria função, tá? É a forma mais fácil de construir a árvore, tá? Então, para construir uma árvore... Lembrando que é bem relativo, tá? então vamos focar numa árvore com toda a minha base de treino. Nesse caso, deu 434 segundos, certo? Isso é bom, isso é ruim. Não interessa, o importante é que para a base toda deu 434 segundos, certo? Vamos lembrar disso. Tá? E a forma como a gente estrutura a árvore pode ser de uma forma bem simples, chamada lista, certo? Então, capitalose, menor, a classe, cima assim aí. Só que isso aqui é muito feio de enxergar né? a gente, então eu tem uma opção que você também isso aqui tem, disponível, não foi eu que inventei, tá, mas eu montei de, de consultas que eu fiz na internet, claro, é só para mostrar que aqui está tudo pronto, bonitinho, funcional, então aqui eu mostro a minha árvore, que eu utilizei, a partir da minha base de dados, o que, que é isso aqui? Ganho perda de capital, se a perda de capital é maior que 175, eu vejo a relationship dele, qual é a relação dele, relação relationship, relação Amorosa Tá, tá ficando, tá? casado Então eu vejo, tá, e marido Ou seja, é homem Casado Cai a educação ah, Sei lá Doutor, bacharel bacharel. Nesse caso eu vou Predizer, ou seja, eu vou sugerir eu vou indicar, vou classificar ele como Que ganha mais, 50 mil dólares 50 mil dólares por ano, certo? Se ele é um professor. Uh, professor. Uh, cê, cê, tem só pré, até pré-escola? Desculpa. Desculpa. Tem só pré-escola. Tá? Então ele recebe menos de 50 mil dólares por ano, igual. Tá? E assim vai indo. Tá, Tá aqui a classe. Aí vocês devem estar olhando esse númerozinho do lado aqui. Uma árvore decisória não faz sentido. Esse valor tá? E da classe ponto, Mas ele é importante depois O que, que é esse valor? É a, é a confiança daquela classe Confiança também em termos tá? O que, que é isso? Eu pego a quantidade de amostras Que chegou naquela folha tá? esse, O final aqui é uma folha tá? E divido Faço a relação do total Com a classe que ele sugere Então, do total que chegou ali 85% é Daquela classe No caso aqui, um, Todas as amostras, ou até uma amostra só Chegou ali tá? Então é, Esse valor seria um valor de confiança Por exemplo, ó, alguma Alguma algum, Alguma escolaridade Morte de 50 mil 611 certo? Então, Quer dizer que chegou ali Um monte de amostras Bem espalhado Então, quando essa árvore diz que ganha mais de 50 mil dólares ou... Deixa eu mais, porque, ó, mais de 50 mil dólares e é doutor então, o grau de confiança é 94% mas aqui eu até digo, não, ele ganha mais porque a confiança não é tão... tá? então, isso aqui é tão pouco intuitivo, mas é importante lembrar disso depois, certo? Então, aqui segue a árvore né? esposa, ocupação então, nem todos ramificam igual, por quê? Quando quebra, ele procura a, a Future, que vai me dar maior maior grande informação. No caso aqui, para não casado, acho que é melhor não casado, né? É diferente, ele, ele, ele achou o algoritmo, achou a Future, de nível de educação, melhor, ou seja, ótimo, em relação a outros. E aqui é o ah. Estou muito enrolado, tá tranquilo, Eu só consegue entender bem a ideia toda. Tá? Então aqui é em grafos, tá? Então aqui dá mais ou menos uma noção do tamanho da árvore, tá? Quando tem esses repetidos aqui é porque ele volta, né? Então nós temos aqui uh, a forma como ele, como ele calcula os grafos aqui, ele faz isso, então ele acaba convergindo três para cá, tá? Mas quando não sai nada é a folha, já é a classificação. Então a gente pode ver que interessante que perda de capital, ele foi ramificado aqui uma vez e aqui de novo, né? o que é isso aqui? Quer dizer o que? Quem ganha mais de 1,5,5, quem ganha mais de 155, e, e não, desculpa, é cascateado, é né? Ganha mais de 1,5 e menos de 1,5,1, tá? Então, que você vou ter uma noção do tamanho da árvore em forma de gráfico, tá? Que é 1,5. Fazendo uma predição, também, uh, uma é funcional, a ideia é de consumir a árvore, então eu vou... Uh, uh, navegando pelos ramos e vou esquecendo o resto até chegar na folha, tá? É uma forma bem eficiente de, de tanto construir a árvore, quanto consumir ela com uma petição. tá? Então eu peguei aqui uma amostra, tá? calculo e dá ali, nesse caso setor, tá? E a, e a confiança de 0.66, certo? Então, uh, peguei a base de fiz aqui uma função de passo de teste, né? e, e, e... a probabilidade também, mas essa é a função para fazer o passo de teste. Com a base de treino, ou seja, se eu pegar a base de treino e, e fazer um teste na base de treino, fazer o passo de teste com a base de treino, eu tenho 76,5% de acerto. Com a base de teste, eu tenho 76,71. O que, que geralmente, métodos, machine learning, dá a diferença quando usa base, a própria base de treino no passo de teste? Qual é o resultado que dá geralmente? Dá muito bom? É, dependendo do método, é para dar bom. Né? Só que a gente sabe que isso a gente regula e tal, porque existe uma, uma, um, uma situação chamada overfitting, né? que eu acabo fazendo um modelo perfeitamente preditivo para minha base de treino que para o teste é horrível porque ele não generaliza tá? o que eu acho interessante é que esse método é, eu não dou nenhum, nenhum outro critério a não ser o ganho de informação ele vai ele vai consumindo a minha base de treino até chegar nas folhas até tá chegar no final, até consumir a base de treino então ele, ele, ele usa toda a base tá? Não tem um critério, não, nesse caso não eu botei nenhum critério de parado. Tá? Uh, mas na base de treino é parecido, ou seja, isso dá para dizer que ele tem uma boa generalização? Ele tem um bom resultado na base de teste? Não. Não tem. Mas isso indica uma boa generalização? Indica. Não a generalização do resultado final. Quer dizer que a, a, no caso de árvores decisórias, é, é possível formalizar ele, é não, sim. tem a formalização, não vou deduzir aqui para vocês, tá? Vou mostrar. Mas sim, tem como mostrar que é, é bem difícil de. É, é praticamente impossível fazer um overfit com uma árvore decisão. A não ser que eu faça uma.. Na verdade, eu acho mais difícil conseguir melhorar o próprio método que. Mais difícil na verdade fazer o um overfit do que melhorar o próprio método. Caso. tá, tá e, aí é isso aí não é grande coisa né o que, que é isso aqui ó isso aqui é a média das probabilidades dadas para as que acertou tá isso que acertou o que errou não considera tá então quer dizer que na média as, as, as predições tinham esse grau de confiança aqui uhum. tá na média. Então, uh, o que, que eu posso fazer? Eu posso pegar, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 50 amostras. Tá? 50 amostras. Das, eu tenho 30 mil amostras de treino. Eu vou pegar 50 e vou fazer uma água com 50. Então, em 4 segundos, estava pronto, uma árvore desse tamanho, tá? tá, aqui ela estruturada, né, é bem menor do que a anterior, né, e a gente pode ver aqui, bem pequenininho, certo? Aqui só uma relação de tempo, usando a base inteira, usando e também o tamanho né? da, da, da base, né, então aqui uma redução de tempo significativo, mas a redução da, da quantidade de amostra também e o meu treino foi 52% e minha base de teste deu 58%. Isso é bom ou ruim? Quem é que vai usar isso aí? É ruim, certo? Tá, mas por que eu estou fazendo isso? Então, aqui comparando, tá? Utilizando 50 amostras e utilizando 30 mil amostras. Tá? Se eu... Uh, permitir infinitas ramificações tá? não é infinitas, mas é um número que acaba não chegando tá? eu demoro uh, considerando a base toda eu demoro 940 segundos e dá uma árvore bem comprida tá? agora ele manda voltar para gente... é. tá? então, o que, que eu posso fazer? Tá? Uh, eu posso pegar minha base de treino Amostrar, tirar um pedacinho dela e fazer uma árvore. Tá? Eu posso pegar e fazer várias árvores, eu posso combinar as árvores. Tá? Então, quando eu pego um pedaço da minha base, faço uma amostragem, faço um, um, um lote e gero um modelo, é um -bag, né E quando eu junto, né, o conjunto, para o mal então quando eu junto os métodos, pergunto melhora ou não? Onde é que eu quero chegar? Eu consigo gastar menos tempo construindo árvores e melhorar a predição do que utilizar uma árvore? Ou seja, essa noção de grau de confiabilidade da árvore, isso não pode ser utilizado de uma forma que no final das contas eu obtenho um estado melhor. Tá? E como é que eu junto essas árvores? Tá? Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte Eu posso pegar E aqui, esse, eu vou falar do método de Volkin, tá? Votação Independente de ser árvore decisória Para qualquer método Aqui, por exemplo O método o modelo 1 pode ser uma rede neural O 2 pode ser um SVM o, o, o M pode ser qualquer coisa Tá? Árvore decisória, qualquer método A sa... A predição que cada método dá eu posso tratar de duas formas Softball tá? Ou Majority Ou Hardball tá? Que é voto majoritário Softball seria voto né? <risos> não, não é, estou brincando Então, o que acontece Um exemplo, no modelo 1 Para a classe 1 O Softball me deu 0.4 tá? E para a classe 2, 0.6 No majoritário Quem ganha? 0,6, classe 2 Então, um voto para a classe 2 No hard voto, no majority voto Quem ganha é a classe 2 No modelo 2 uh, Soft voto dá 0,45 E a classe 2 dá 0,55 No voto majoritário, quem ganha é uh, O voto majoritário tipo, O voto, na verdade, pelo método do voto majoritário Não é o voto majoritário, mas método, o método do voto é essa classe. Com o modelo 3, ele dá um grau de confiança muito alto para classe, a classe, classe 1 e muito baixo para a classe 2. Então a gente considera o voto na classe 1. Tá? No voto majoritário, quem ganha a classe, no final das contas, no conjunto dos métodos, é a classe 2. No soft voting, quem ganha é a classe 1. Tem diferença? Tem. Tem muita diferença utilizando um ou outro. Qual que é melhor? Depende dos seus dados. Tá? Geralmente, soft hold dá melhores resultados, com base na minha experiência, sabe? E alguns que eu tenho acompanhado talvez tá não, mas uh, tem um caso que não é que o hard hold foi bem melhor na predição uh, da temperatura, a base de eu não sei pronunciar, alguém sabe? Não. Não. Enfim. Tá? então, a, a previsão de temperatura nesse caso e outras bases também de temperatura. Uh, o Harden Voting foi bem melhor. Tá? No caso, foi método de regressão, tá? não de classificação. Mas isso também não quer dizer. Tá? Certo? Ok. Uh, vamos lá para o Júpiter. O que eu posso fazer então? Eu posso combinar as árvores. Tá? Então, eu pego 10 árvores. Vou gerar 10 árvores utilizando 50 amostras. Então, eu gerei uma árvore, lembrando, 50 amostras aleatórias, eu pego 50 amostras aleatoriamente na minha base de, de três, 30 mil amostras, eu pego aleatoriamente 50 para cada modelo que eu vou gerar, é aleatório, com reposição, tem que ser com reposição, não, não tem problema, a característica aleatória é o que dá o, o, o ganho nesse método. Então, essa aqui é uma árvore E só para observar que ela é um pouco diferente É um pouco diferente Bem pouco diferente da anterior ó. Muda aqui uma, um grau de confiança ou outro Aqui já foi bem diferente tá? Então a gente faz aqui a fusão Só, só para poder fazer o passo de teste Da, da floresta tá? No caso isso daqui eu fiz a predição, uma predição tá? uma predição considerando a classe certa tá? deu um total de 4.8 e a classe errada deu 2.7 certo? o grau de confiança médio é de 80% por certo e de 60% por errado, isso é interessante eu não vou ter classe 1 e classe 2 aqui tá? só para dar um match da classe exata, para isso de ter noção de como é que seria uh, eu acho interessante, porque vários testes que a gente pode fazer quando ele erra, o grau de confiança é baixo isso é interessante, isso pode ser usado a favor também tá? e aí, a precisão foi de 78 na base de treino e 79 na base de teste ele foi melhor na base de teste certo? e a... uma confiança maior Tá, e, o que isso significa? 79 era um resultado ruim, eu demorei 900 segundos para fazer. Aqui foi 40 segundos e eu consegui o mesmo desempenho. Tá? E esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu, eu, aqui é um exemplo bem simples, né? não é em mas isso mostra tá, o poder que tem um método em 100. Tá? com um, um, um belho e no caso da árvore decisória ela tem essa característica de ter uma generalização melhor, inclusive a base de teste tá? Por quê? Porque quando eu pego aleatoriamente partes da minha base de treino, é bem possível que eu discrimine partes diferentes da minha informação partes diferentes da minha base de dados cada árvore acaba focando numa parte focando é meio forçado mas é mais ou menos por aí Dá é noção pelo menos. Tá? Performance de classificação em relação à complexidade computacional, ou seja, eu diminuo a complexidade computacional porque é proporcional à quantidade de amostras, a né? ordem né? de complexidade. Uh, Paralelização acaba sendo bem simples porque, como as árvores são independentes, eu posso rodar cada processo em uma árvore separada. Tá? Não estou falando em termos de GPU, claro, mas processos de forma bem simplificada. Tá? Uh, Dados muito volumosos Eu utilizei 10x50 Numa base de 30.000 Ou seja, eu utilizei 500 amostras Numa base de 30 mil É possível que teve repetição? É possível tá? Mas para nós pensar, foram 50 amostras Ou seja, e ainda é a, a, a amostragem Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que Nesse caso, é interessante porque eu não, o tamanho da minha base não necessariamente vai implicar na minha performance de classificação. Eu, geralmente, redes neurais, deep learning, quanto mais informação tem, tenho, a tendência é melhorar o meu desempenho. de performance. Com árvores, da, com floresta aleatória, não. Eu posso ter muito pouca informação, já, de cara. que ainda assim eu consigo um bom desempenho, certo? Claro quanto mais informação, mas vemos que não há necessidade sempre de tu utilizar tudo. Uh, uma coisa muito interessante é que se Eu não vou não preciso utilizar só para fazer a predição A predição de vou fazer, a, a utilizar a predição para alguma coisa é, A predição de alguma coisa que está por vir, né, de um dado sistema real Ou seja, eu posso ter uma base de dados com dados faltantes tá? Então eu pego uma base de treino, pega pego essa, essa base que eu tenho dados faltantes, eu pego amostras que eu não tenho dados faltantes, claro, faço, o, gero a floresta aleatória, pego amostras com dados faltantes e jogo no modelo. Quando chegar no ramo que tem o dado faltante, qual ramo tem a maior probabilidade? O ramo que tiver a maior probabilidade é a predição que eu vou dar Para aquele dado faltante Para aquele dado faltante eu consigo prever ele tá? Isso é muito importante, isso é muito interessante também tá? Eu posso tapar os buracos De uma base de dados de esse método uh, E aí Tem um outro aspecto que aí dá para fazer Um pouco de é, Random Future Selection então, Toda aquela ideia de entropia A gente esquece aqui Esquece aqui Tá? Eu não vou nem fazer varredura da minha future eu vou simplesmente pegar aleatoriamente uma filter e ramificar. Aleatoriamente outra filter e ramificar. E assim foi Ou seja, eu gero árvores. Tá? E aqui está o método que faz isso. Tá? Na verdade, é, eu só copiei e colei as funções, tá? não tem nada de diferente. É as mesmas funções, que eu presentei aqui no if. Então, se é Random, FUTURE SELECTION, ele cai aqui e pega randomicamente a FUTURE. Tá? Só isso. Eu nem tinha que ter copiado e falado dessa função aqui. Tá? Então, é bem mais rápido, porque eu não tenho mais o que fazer varredura barredura da entropia. E nenhuma otimização da menor entropia. Eu encontro uh, e eu obtenho um resultado 1% abaixo. Tá? Dadas as mesmas condições aqui. Tá? Lembrando que como uh, eu, eu tenho uma parte do método que, a, que é aleatório, teoricamente eu teria que rodar isso várias vezes e considerar valor médio, variância para ter efeito de comparação. Tá? Mas é um caso bem mais simples, não vou entrar nesse nível. Tá? E esse nós temos aqui uma árvore que não começa com capital loss. Não tem nem capital loss aqui, óbvio. Tem capital gain. Né? Ganho de capital. Aí a segunda árvore, bem diferente. A terceira, a quarta, na verdade. Tá? E assim vai. Não, eu botei, comecei no zero. Né? Então, comecei zero. Tá? então, aqui, a menor árvore e a maior árvore. Então, da mesma quantidade de amostras, amostras diferentes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada vez que eu amostro a minha base, eu vario a quantidade de informação que eu pego da minha base, forçando uma árvore a salientar certas características da minha base de dados, então quando eu tenho isso espalhado em várias árvores, eu acabo discriminando todo, ou seja, generalizando bem, tá, e aí como é que dá para melhorar, né, ficou um por pior, mas como é que dá para melhorar, então eu botei 100 árvores e o resultado já foi bem melhor, tá? o que faz sentido, desculpa, ah, eu botei, eu fiz os dois, tá? Com escolha aleatória E com a escolha otimizada Para entropia Então a diferença que é muito pouca né? 82,61 para 82,54 Começa a ficar Distante Então eu percebo que não preciso Fazer toda aquela complexidade Para Obter um desempenho parecido Lembrando, isso daqui é um valor relativo tá? Vai depender Não, não quer dizer né? Não estou comparando isso com outras bases ou método é tá, uma forma mais simplificada Tem um exemplo aqui que eu chego a 96% com essa base tá? tá no exemplo 3 Aí é um pouco mais chatinho, porque os parâmetros lá, mas está ali o exemplo 3, Se alguém quiser dar uma olhada Tá Aqui no caso, para 100 amostras Tá O valor já deu diferente Ó já reduziu dois pontos né? mais ou menos Tá Não é fim ainda. Ok. E o que, que dá pra fazer com essa Handle Future Selection? O que que acontece? É, se eu pego amostras aleatórias para gerar as árvores, eu tenho uma diferença muito grande entre árvores. Então, eu posso uh, Eu posso aplicar o tipo de poda, pruning. Tá, eu, não, eu implementei isso em alguns dos exemplos, tá? Posso, posso, tá? em alguns exemplos eu implementei, uh, mas eu implementei em, em Lisp aqui, eu já mostro como é que foi. Tá? e que, que é isso? Eu gero uma árvore com a handle fruit tá? selection, eu gero uma árvore e faço um teste dela. E eu tenho, eu boto um, um limite, se a classificação for super, por abaixo de 60%, bota ela fora, cria outra o que acaba acontecendo que a escolha das piores futures a pior future geralmente vai ter a sua árvore podada ou a, filter, a aquela future no, no primeiro ramo é ruim mas na folha ela é boa então isso acaba forçando essa esse, esse detalhe ou seja essa essa qualidade de, de, de, de, de é, é, lapidar as futures então acabou. Aí no final eu tenho lá 100 árvores E eu vejo que uma determinada feature aparece em todas Aquela feature é importante Aquela feature me ajuda a discriminar. naquela É importante o final Aí eu vejo que tem lá das 14 features 4 não aparecem em nenhuma Então eu posso tirar Teoricamente, mas eu posso retirar aquelas features Da minha base de treino e quando for fazer de novo eu não preciso mais delas Depende, claro, da aplicação do caso Hum, e aí, claro, uma experiência que eu tive ele é meio chato ficar dizendo qual é a, o, a poda, qual é o, o crash para a poda, porque daqui a pouco ele fica a 10 mil árvores e nenhuma passou o que ele queria, né? Nenhuma passou nenhum limite. então o que, que eu fiz? Eu fiz o seguinte eu começo com 1% com um, um, 100% então, mas eu boto um limite de árvores, eu quero que no máximo se ele chegar a 100% Reduz o critério em 1%, resumo da história, chega lá, ele chega num dado valor que ele para de podar, ele, quer dizer, ele para de descer esse critério, chega lá a 88%, uh, 88 e aí ele poda no máximo 20 árvores, então isso é algo também bem interessante que eu descobri, que essa poda dinâmica, então começa no máximo, vai dar um limite de podas, uh, e, eu consigo um bom desempenho de classificação, eu consigo boas árvores dois minutos, e minutos assim, e, e, e de forma dinâmica e ele não poda 5 mil ou 10 mil árvores, não, ele poda umas 10 20, então isso também é um resultado bem interessante se vocês forem implementar Randall Forest pensem com carinho na, na poda e a poda necessariamente com poda dinâmica tá? também a seleção natural, natural das com essa poda né Uh, uma coisa que eu lembrei também É a, a quantidade de Futures aleatória também, então eu não pego todas Não pego aleatoriamente de todas tá? Qual foi o Caso? Uh, o M-Mist tá? Então eu tenho 25 vezes 25, dá 780. 3, 4 Por aí, tá? Futures uh, E é claro, evidente que a gente Comunicina tá os Futures aqui um bocadinho Nem né? essa aqui então eu um dos experimentos aí já foi em Lisco, Eu cheguei a, a 99,87% de acerto com 11 minutos de treino, uh, onde eu utilizava por volta de cento, a média de 130 futures das 780. Então esse conjunto de técnicas são simples, tá, que tem um custo, e uma capacidade bem mais baixa acaba dando bons resultados. Tá? Então, para finalizar. Ah, por que Lisp? Ah, no caso, é porque a gente tem o objetivo é porque tem uma biblioteca, a Lego Graph, que é em Lisp. Tá? Então, o Python fica muito interessante. Mas ah, a ideia do Lisp é Lisp Processing. A forma de trabalhar com árvore decisória é em forma de lista. No final, quando você implementa o seu método de floresta em Lisp, acaba levando em consideração uma série de detalhes do algoritmo e acaba fazendo bem otimizado. E acaba ficando bem mais rápido mesmo, comparado. Lembrando, o rápido que eu falo é a grosso modo, tá? eu não fiz nenhum benchmarking. Tá? Mas para processamento de imagem ele foi muito bem. É uma, uma área que eu já trabalhei. E eu sei que trabalhei muito em Matlab, por de imagem. E quando trabalhei com função de imagem, eu disse que acaba fazendo bem rápido. E. A quantização no espaço das features para finalizar, eu não boto mais como número. Eu pego, olho em todas as filters, pego a minha base, olho nas features os valores e quebro uma mediana, um mediana uma mediana mediana da mediana. Então faço A, B, C e D, vira tudo categórico. É uma quantização para quatro cores, só que não é quatro cores no espaço da imagem. Das então, eu olho toda a variação da para todas as imagens, olhando só a feature e quebro no espaço da feature E aí eu faço um funcionamento de imagem, rando forte, classificação categórica, muito eficiente nesse caso, porque eu não preciso, quando eu, eu, eu trabalho com número eu tenho que fazer todo, varrer todo, qual, qual o valor, maior menor, isso acaba sendo bem otimizado. Tá? eu acho que é isso uh, tá, oito e meia uh, meu e-mail está tudo lá e o LinkedIn vai tá, contar tá, tá. dúvidas, querem mexer no código, querem olhar, tem alguma dúvida alguma coisa, querem discutir sobre o método, podem mandar e-mail, demora para responder mas manda e-mail, pergunta, coisas do código que eu fiz, podem perguntar, coisas do, do list que eu desenvolvi também, tem o ídimo e tem documentação, querem dar uma olhada, fiquem à vontade, Querem marcar também uma reunião para discutir sobre o assunto, podem marcar, não tem problema. Fico à disposição. Muito obrigado.